Então mano, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, mano, se você é novato aqui, velho, espero que você goste do conteúdo que eu tô criando, dá trabalho, mas eu fico muito feliz em fazer. E, mano, é isso. Como você viu aí, algumas pessoas me pediu o Túlio. Opa! Túlio, você me pediu muito. É, mano, e eu vou fazer, beleza, mano? Então é isso, o Túlio é o editor aqui, mano, do canal. Dá uma força aí pra mim, mil grau mesmo, tá ligado? Me incentiva. Ele é o cara que cobra pra eu não parar, mano, sério, Tamo junto, obrigado, viu, mano, pela essa força E sim, família Hoje eu vim mostrar pra vocês o um setup Onde eu faço meus vídeos, onde eu gravo, mano Onde eu faço react, onde eu jogo De vez em quando E eu comecei aqui em outro, outro ambiente Porque aqui era onde eu gravava, tá ligado? Onde eu fazia os meus vídeos E eu quero te mostrar para você que é novo aqui, aonde era, como eu fazia, como tá hoje e aonde eu fiz esse novo setup. Porque, mano, é tipo um bagulho que você fala assim, mano, eu não acredito que é possível fazer o... Dessa forma, pois é, eu fiz E mano, eu quero sinceramente, velho Que se você tiver gostado, se inscreve, mano Acompanha, bicho, acompanha pra gente crescer Essa parada, mais do que já tá crescendo Se você é novo aqui, veio do Insta também mano. Muito obrigado, tamo junto, de verdade Eu cheguei do trabalho, tô cansado, mas eu quero Fazer isso daqui crescer, eu quero Sei lá, de repente, transformar isso em uma conta de renda E fazer direto essa parada aqui Porque eu curto pra caramba até Fazer vídeo, tá ligado? Então mano, eu quero Agora te mostrar essa parada aqui Já deixa o likezão maroto que eu vou te mostrar como é que era, onde eu fazia, eu vou te contar a história, beleza? Bom, mano, hoje isso daqui é da Amanda, Amanda, minha mulher, ela toma conta da parada, ela montou o escritóriozinho dela, tá montando, na verdade, e tá uma bagunça eterna aqui. Isso daqui era o quarto do Enzo, mano. Tá uma baguncinha, mais isso. Ali tá o que, ó, o que deixa ela doida, o que deixa ela putz grilo da vida, as minhas caixas do, é, das coisas do setup, ali, rapaziada, ó. Watercooler, tal do monitor que eu comprei recentemente, tá, as paradas tudo E aqui era onde eu gravava quando eu trabalhava, fazia live, então tinha dois monitor Meu computador ficava aqui no canto, hoje... É coisa de menina, né? Bem-vindos ao meu setup que demorou anos para ficar desse jeito, não foi de uma hora para outra não, tá? Não imagina que isso daqui aconteceu tipo, oh my god, foi de uma vez e tal. Então toda vez, mano, que eu venho gravar o vídeo para você, aqui tem um ventiladorzinho que eu coloquei, que isso foi muito bom, viu? Foi muito legal ter colocado. Então é isso, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu tenho no meu setup maravilhoso. Se você entrar aqui no meu setup, eu coloquei um nicho aqui. Esse nicho rolou meio por acaso, mano. Porque Um amigo meu comprou e não gostou, não ficou legal. E eu acabei ficando com ele pra mim, comprei. Aqui tá uma lente cinquentinha, né, mano? Porque aqui foi quando eu fui viajar o para Paraguai, eu usei pra tirar algumas fotos. Eu tenho uma Yamaha G03, mano. Que é uma mesinha de áudio muito boa pra quem quer fazer streamer aí, ó, rapaziada. Pode usar. Ela tá parada agora, nesse momento, eu não tô ligado usando ela, porque eu tô usando o Mic S USB, porque infelizmente eu, não, eu comprei um microfone, eu não sei, eu... Arrumar ela, você acredita? Bom, mano, aqui ó, tem a minha lentezinha que veio com a câmera que eu tô mostrando pra você agora que eu tô gravando, né? É essa lentezinha que eu usei ela no começo, depois eu troquei. Minha cadeira, mano, que é muito confortável que é da DX versão Capitão América, como você pode ver, a cor dela aqui, né? A vermelha, azul e branco. Que é muito show de bola. Tem umas paradinhas que aconteceu nela, cara. Você acredita que quando eu tinha gato, ele subiu e deu uma arranhadinha na cadeira? Aí aconteceu de dar uma chavadinha aqui na parte de baixo. Dela, mas enfim, não influencia nada. Eu tô sempre é, passando uma um bagulho para melhorar o couro, sei lá, né, mano? E tentar recuperar e não deixar ela zoar tanto, mano. Eu coloquei esse tapete muito pouco tempo porque ela como isso daqui é um banheiro mano sim é um banheiro velho o chuveiro ficava ali ó ali em cima eu atualizei aqui acabei colocando um tapete para ficar mais gostosinho tá ligado eu não costumo pisar de sapato aqui mas hoje eu tô tá resumindo mano muita gente me pergunta dessa paradinha aqui que é essa placa aqui do youtube de 100 mil sim ela é verdadeira eu ganhei de um canal e o rapaz ele perdeu esse canal fiz amizade com ele muito gente fina por sinal mano e me deu para incentivar a continuar é, fazendo vídeos aí, até crescer e conseguir a minha. Se Deus quiser, quando eu conseguir a minha a minha chegar, eu vou incentivar alguém, dando ela também para alguém. Ela veio com a caixa, mano. Normal ela veio completinha. Ele ficou mal, porque ele falou que perdeu, mas tá recuperando. Graças a Deus, ele já tá quase chegando aos próximos 100k dele. E ele falou que como isso para ele não é um incentivo, é uma derrota, ele falou, pega para você como incentivo. E cresce e vai, moleque, só vai, é isso aí. Bom, manos, eu tenho um microfone aqui C1U, se eu não me engano, porque o U é de USB. E esse microfone aqui, ele é muito bom, velho. Eu tava usando, que nem eu falei, eu comprei outro, mas eu não sei... É, como é que ele funciona Então eu tô usando um USB Porque eu consegui configurar da forma que mais legal Usei ele num braço Aqui ainda tá o fio do outro microfone é Preguiça de tirar é fogo, né mano Aqui tá meu Bob Esponja Ele que assiste meus vídeos fazendo vídeo comigo Então... Oi gente, se inscreve no canal Nossa que bosta Bom rapaziada, aqui tá bagunça Mas enfim, beleza mano Tá aqui meu mouse da Redragon, né? Esse mouse aqui é o um mouse de 10.000 DPI, é, é o Cobra M711, beleza? Tô aqui com o meu tecladinho mecânico também, que eu adoro esse teclado, ele não tem o um numérico, mas é muito bom, é very good. É, eu não sei qual que é, deixa eu ver qual que é a marca dele, se eu sei, é o modelo K... 552. Esse modelo aqui, mano, é um dos modelos que você consegue, quando ele dá problema no, no botãozinho e tal, você consegue remover o botão e a parte de baixo do botão que é onde é o bagulho que dá clique, tá ligado? Você consegue trocar também e deixar ele... É, e trocar, na verdade, né? Bom, é isso. Mano, isso aqui eu comprei quando eu fazia streamer. Isso é show de bola, velho. Aqui é onde eu coloco os meus games, o que eu vou gravar e tal. Olha, tá aí, ó. Isso é um stream deck. Isso é um atalho, mano. É um, é um bagulho de atalho. Eu quero jogar a manganza, eu clico aqui, ele já vai criar aqui na tela, já vai jogar uma mangosa ali pra mim e enfim, já era, e só alegria, basicamente é pra isso que serve, é um Stream Deck da Elgato, não tem muito o que falar, é só isso. Mano, eu comprei essa paradinha aqui, ó, porque o meu mouse atrapalhava muito aqui o cabo quando tava mexendo, agora eu, coloco, eu coloquei essa paradinha, ele levanta aqui o cabo, deixando no limite que eu preciso, e aí eu consigo mexer no mouse aí, tá vendo, vem pra frente, não sei o que, eu esqueci o nome dele, depois eu vou ver se eu lembro, ou o Túlio, coloca aí pra mim, beleza Túlio, vê se você lembra. Mano, aqui, esse monitor meu Eu tinha dois monitores da ASUS de 24 polegadas, quando eu fazia live stream, eu usava esses dois monitores iguais um pra jogar e o outro pra acompanhar a live ou porque eu jogava no Playstation ou não jogava em PC, tá? É, então, mano, eu tirei porque eu ia fazer uma limpeza nesses monitores pra trazer pra cá e minha mulher, por incrível que pareça ela tirou ele do lugar onde tava pra fazer uma limpeza pra mim e aí ela colocou um em cima do outro olha o que aconteceu, rapaziada, queria essa risca, mano Mas ele não influencia muito pra mim, não Até porque quando eu vou fazer alguma coisa Eu só vou observar Não influencia muito, tá vendo? E é um monitor muito bom Ele é de 60 Hz Porém, não, não, não, não vejo muita diferença Quando eu jogava no Play Não tinha que ser muita coisa, tá ligado? Pra poder jogar uma game da hora Esse daqui, mano, eu comprei esse Esse daqui já é de 27 polegadas 144 Hz, mano Só que como eu sou ruim Tell the world don't know. Monitorzão, pessoa ruim, não dá nada dá na mesmo, tá ligado? Aqui eu já deixei o contadorzão de inscrito, velho, olha que coisa maravilhosa, já vai lá rapaziada. Ó, se você caiu aqui de paraquedas, já clica no botãozinho vermelho aí de se inscrever, é nozes, hein? Então, mano, esse daqui é da Game Max, esse monitor aqui eu peguei ele usado, porém num ótimo valor, mano. Esse monitor, ele tava custando em torno de uns 3 mil reais, mais ou menos. Ó, tem uma atualização aqui já, vou ter que fazer logo depois do, do vídeo. Então... Aí eu peguei ele por R$1500, mano, ele é ousado, 54 de 27 muito top. Eu peguei ele muito novo, é uma mina que tava vendendo e eu acabei fazendo a compra e tal, né, e chegou aí... Tudo certinho, bonitinho e é isso, mano. Comprei pelo Mercado Livre. Eu não sei mais a especificação dele. Eu sei que é de 27, curva da Game Max, beleza? Mano, essa parada aqui, ó. Eu também comprei de um, de um maluco. Muito gente fina, mano. Mora numa área aqui de São Paulo, ó. Chiquérrima. E eu peguei muito zero esse fone dele, cara. E ele tava vendendo muito barato Então, basicamente, ele... Pão, valeu aí por fortalecer o canal, hein, mano É Aqui é um da HyperX, mano Esse fone aqui é aquele que vem com, com um microfonezinho aqui Só que eu tirei ele porque eu uso o USB, né Então eu acabei não utilizando ele Eu não lembro nem onde eu guardei o fone dele Eu acho que tá guardado... Numa caixinha aqui atrás, né? Então, mas é isso, mano. Esse fone é 7.1, muito bom da HyperX. Depois é, eu vejo se eu lembro a marca dele. Ó, é, a marca não, o modelo dele. aí eu tento deixar aí na descrição também, beleza? Pra fortalecer. Agora vamos lá. Ah, tá. Onde que tá aqui, ó? Achei. Olha só, ó o microfone dele aqui, ó. Tá guardadinho, mano. Eu coloco aqui, ó. Eu nem lembrava mais onde tava. Isso que é guardadinho, né? Organização 100%. Comprei essa softbox, mano. Por que que tá tão forte assim, Fernando? Meu Deus, eu estou cego, Jesus! Mano, aqui dentro tem duas lâmpadas de 150 watts, mano. Na verdade eu não uso as duas lâmpadas ligadas, eu só uso uma. Tem duas lâmpadas de 150 watts aqui dentro dessa belezinha. Muito bom. Aqui é onde eu coloco a minha câmera, mano. Você tem... Tá vendo aqui, ó? É um pedestal igual a esse daqui, ó. De microfone. Eu coloquei aqui com um baratinho para encaixar a câmera, a câmera vai ligada na placa de captura e a bateria de ligada direto na tomada. É, bom, vamos lá, meu computador. Bom, rapaziadinha, meu computador não tem muito o que falar, Ele, eu uso o water cooler, tipo cool. Muito bom. Cara, é muito bom, tá? Ele é barato e, mano, ajuda muito. Sempre tá retirando meu computador o necessário. Nunca me deixou aquecer o computador. Eu troquei porque tava um cooler normal. Essa máquina, eu não tinha essa máquina. Eu usava um i7, é 37, 70. Não, é, eu acho que era 37 ou 35. Mano, depois eu vejo também, te falo fala certinho, beleza? Era uma terceira geração. Muito bom. Vendi pra um amigo meu que trabalha comigo. Porém, eu comprei essa daqui, que é uma oitava geração, mano. DDR4. Ela ela tem 8, do, é, 16GB de RAM, 2 pentes de 8, de 3200Hz da Hyper, ou oh, da Hyper, não, da Fury né? É, eu tenho uma Zotac de 6GB, eu tinha uma outra placa de 3 aqui embaixo, porém eu vendi outra máquina também com é, a placa de vídeo de 3gb também né, da, se eu não me engano, da, é, eu acho que era, não sei se era Zotac, eu não lembro também agora mano, fugiu da cabeça, entendeu? Mas depois a gente vai se falando, mano, essa, essa daqui ó, você tá vendo, isso aqui não é parte da placa de vídeo, isso daqui é uma plaquinha da, é o Gato Game, tá? Ela é uma placa, é, PCI, que a gente, que eu uso ela pra ligar a câmera, tá? Pra fazer aquela, aquela imagem legal da minha câmera, eu utilizo ela ligada nessa plaquinha del gato, é, que é muito boa. Ela grava em até 1080/60 é, é, fps, né? Eu não tenho uma 4K, porque 4K é uma fortuna. Essa daqui já é cara, imagina 4K, né? Dá até vontade de vomitar quando lembra o, o, o valor daquela coisinha maravilhosa. Tem aqui nela que já veio nessa CPU, que é uma fonte, mano. Aqui ó, eu não sei a marca da fonte, ó, C, sei lá. E ela é de 600 watts, muito boa, aguenta tudo aqui. Para você ter uma ideia, apesar que eu tenho pouca coisa, eu tenho só esses três coolers na frente. Que ele não troca de cor, ele é totalmente Verde, Water cooler branco, porque Yes, a gente é, tá ligado? É isso aí, mano, é colorido mesmo Mano, eu tenho dois HDs aqui dentro, tá ligado? De 1TB um cada um, eu tenho Um SSD De 500GB, e é muito Bom, velho, eu uso ele para sistema Dois HDs para armazenamento Mano, é, então Basicamente a minha máquina é isso Eu vou ver, dar uma conferida ali, qual que é o meu i7 Calma aí, rapidinho, bom, eu não sei se você vai Conseguir ver direito, mas aqui tá marcando aqui que é um é, i7 7700 é, 3.6 GHz 16 de RAM é, deixa eu ver mais um pouquinho eu uso Windows 10 Pro né deixa eu ver se mostra mais alguma especificação aqui porque eu não lembro não não de resto tá tranquilo bom basicamente é isso mano ah, não, nome. nome do dispositivo como a gente não tem nome aí fica nessa paradinha aqui meu the please, man? bom mano é isso ó, i7 7700 3.6 GHz Acho que ele, ele deve ser... Não lembro quantos núcleos não, não, mano. De verdade. Se você puder ver aí, Túlio, pra mim eu agradeço. 16 GB de RAM de 2.400. Não é 2.200, 2.400. Bom, mano, basicamente o meu setup é esse. Eu acho que já passou um pouquinho do tempo. Você deve ter ficado entediado, né? Ficou entediado? Não, tomara que não, né, mano? Bom, mas eu demorei em torno de mais ou menos uns... Cinco anos, mano, pra montar meu setup, então se você quer montar um, não tenha pressa, vai na calma, é assim mesmo. É demorado, mas compensa, rapaziada. Trabalha duro, mano, que nem eu trabalhei, mano, eu trabalhei muito, bicho. Meu sonho quando moleque era ter um lugar pra me poder jogar tranquilo, pra mim poder relaxar, ficar de boa. E hoje eu faço alguns vídeos aqui pra internet e mostro pra você como é que funciona o meu setup, como que eu fiz, quanto tempo demorou. E do mesmo jeito que eu me espelhava assistindo o vídeo de outra pessoa que eu queria... Que que fosse possível pra mim, eu não achava que fosse, foi. Então, rapaziada, mano, eu espero que você tenha gostado. Não desista do seu sonho, mano, vai em frente, tá ligado? O bagulho é difícil. Não tô falando aqui pra você que vai ser fácil não, meu amigo. Vai ser muito difícil, tá ligado? Mas não vai ser impossível, mano. Tenho fé que você vai conseguir também, tamo junto. Se você, mano, conseguiu, me conta aí como é que foi a sua história. Se você também conseguiu montar um setupzinho, como que é seu setup. Se você pretende montar um, o que você pretende, comenta aí, beleza? Eu quero saber também, mano, porque depois é, eu vou ler os comentários aí. Ou então me manda uma foto no Instagram, Fernando Gotes, vai lá. Eu perdi meu Instagram, mas eu tô voltando. E eu quero pegar algumas fotos e dar uma verificada como é que é o setup de vocês aí, mano. Ia ser show, não ia? Então, mano, tamo junto, espero que você tenha gostado. Até a próxima aí, valeu. Tchau, é nóis.